Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, estava passando aqui na estrada e eu olhei aqui para baixo, aqui é uma estrada de um lado, é casa de outro, é um terreno muito declive, né, e, ele, e aí alguém plantou pé de manga, plantou banana, plantou jaca, tem aqui umas plantas dentro, dentro do mato mesmo aqui, ó. e aqui gente, eu olhei aqui e eu vi um monte de jaca, olha só gente, que maravilha aqui, ó. menos de um metro do chão, um galho, esse galho aqui ele quebrou. Olha só, aqui nós temos muitas jacas mesmo esse pé. Bastante. Se vocês olhar aqui para cima aqui, ó. Vou puxar aqui o zoom. Olha quantas jacas, ó. Que maravilha, ó, Muitas mesmo, olha. Muitas jacas mesmo. Então aqui nós temos aqui. Mais ali, ó. Temos um pé de jaca mais novo ali, ó. Que não tem nenhum carrego. Esse aqui é um pé de manga. Aqui, ó. E um detalhe, gente. É dentro do mato, ó. Mata fechado aqui, ó. Não muito fechada, mas é dentro do mato. Ali nós temos pé de banana, ó. Ali. Aqui nós temos aqui uns pés de manga, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ali tem uns pés de manga. Aqui mais pé de banana, ó. E lá para cima, lá é a rua, ó. A rua passa, lá tem uns, uns, um monte um de pé de banana. Aqui nós temos ali. Lá nós temos um pé de abacate, ó. É, tá cheio. É porque tá contra a luz do sol. Vou ver se eu pego aqui o zoom as abacatinhas, ó. Não tá pegando direito, mas tem abacatinha, Cheio de abacate. E ali nós temos ali um pé de banana. Ó, nós temos ali um pé de banana ali mais ali, ó. Um Bananeira ali, ó. Temos bastante coisa. Aqui, ó, nós temos mais um pé de outra árvore aqui. Essa aqui eu não sei o que, que é, não. Parece um abacate, mas não é não. Não sei se é jambo. Também não sei. Sei que aqui nós temos mais um. Um, um pé de manga, ó. Mais ali, uns pés de banana. E ali nós temos mais. Mais. A, ali, ali na. Aquele lá, acho que é jambo. Foi plantado. Acho que é jambo, aquele aqui, aqui lá. Não conheço muito bem, não. Só sei que aqui, ó. Aqui é, é. Uma mata não muito fechada, mas tem. Tem uns pés de planta aqui, ó. Que maravilha, né? Aproveitar aqui o terreno para plantar. Olha só, gente. Quanto abacatinho aqui, ó. Ó, um, um pé de abacate pequenininho aqui, ó. Olha o um monte de abacate aqui, ó, cheio, ó, cheio de abacate ali, ó. Se nós viemos para cá, olha só, um monte mesmo de abacate aqui, maravilha. E aqui, ó, ali tem mais um pé de abacate, aqui outro pé de mango. e lá na frente, ó, nós temos a cidade, ó, da onde eu tô nós vi a cidade, para ali é mato. Ó. Vou puxar mais um pouco para cá. O zoom, ali é um é mata fechada lá na frente, ó. Ali também, ó, tudo mata fechada. E como eu falei, lá é a cidade, ó. Olha só, então é assim, vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Se a gente vir aqui, ó, baixinho, baixinho, ó. Eu alcanço aqui com a mão. O pé de abacate, o pé de abacate novo aqui, ó. Com a mão que eu tô alcançando aqui, ó. Ali embaixo aqui tem bastante também, ó. Deixa eu descer aqui. Que maravilha, gente. Isso é show de bola. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Olha aqui. Olha quanto aqui, ó. conta abacatezinho aqui. Pertinho aqui, ó. Olha só. Olha o quanto isso aqui, ó. Um monte. Deixa eu tirar aqui o zoom que tá no zoom. Olha só aqui, ó. Um monte. Olha, baixinho, baixinho aqui, ó. Um metro de altura no máximo aqui, ó. Show de bola aí, ó. Aqui em cima, ó. Tem outro pé de jaca aí, ó. Eu alcanço aqui com a mão, tô aqui no chão aqui, ó. Aqui é o chão e aqui, olha só que maravilha, gente. Que pé de, de jaca linda. Aqui outros pé de manga, eu tava lá embaixo, lá naqueles pés de, de jaca lá, ó. E agora aqui, ó, tá aqui o, o pé de abacate, ó. Deixa eu focalizar ali, Vou mostrar pra vocês. É que elas são verdes, ó, maior. Que maravilha aqui, ó. Na beira da estrada aqui. Aqui, olha só. Aqui eles estão brotando do tronco aqui, ó. Aqui é o tronco aqui, ó. Estão brotando aqui, ó. Brotou uma. E aqui mais uma. Aqui no tronco aqui, ó. Esse aqui é um pé novo, né? Olha só que maravilha, gente. Então aqui, ó. O tamanho dessa, o tamanho dessa aqui, Grandona mesmo. É isso aí. Um forte abraço. Se caso, gostou do vídeo, deixa o seu like. E é isso aí. Vamos que vamos. Robo do Zé no dia a dia. E também temos o Zé Maria Lima, com 500 mil inscritos. Se você não conhece, pode dar lá uma passadinha. Tchau, tchau. É de construção o canal Zé Maria Lima, viu? Fui, tchau, tchau.